Relacionado aqui com esse lugar, que é o Vale do Capão, no município de Palmeiras, no centro exato da Bahia, na Chapada Diamantina, de eu devo dizer que nós temos aqui uma pessoa que é uma pessoa bem interessante, que a gente chama de Santinho, que o nome dele, na verdade, é evangelista, mas ele é conhecido sempre como Santinho. É um personagem bem interessante. Ele, eu diria que ele é um aliado, né? Ele tem um modo bem peculiar de trabalhar com plantas de medicinais. Ele tem uma intuição de que tal planta pode servir, além da aprendizagem que ele tem, pelo fato de ele ter convivido há algum tempo com pessoas que tinham um conhecimento legal de plantas de medicinais aqui, né? Ele procura tomar aquela intuição e fazer uma análise para ver, e estudar e aplicar, ver se funciona mesmo e tal. É bem interessante. Faz pomadas, faz uma série de, de, de produtos que são muito úteis aqui para a comunidade do Vale do Capão, para a população do Vale do Capão. Eu tenho o meu reconhecimento de, de, de, de, de, de cura assim, natural com, com as plantas. Agora as plantas têm que saber qual é o tipo de, de, de, do, da, do processo da, que a pessoa está sentindo, né? Para poder fazer. Porque não pode chegar e soltar qualquer planta e dar na pessoa para tomar, não. É vindo de, de, de família e tem ciência que a gente não pode fazer falar os remédios que que vai, tá? senão que corta o efeito do, do remédio. Então eu tenho que passar para o meu neto, ou meu neto, quando ele tiver o filho dele, passa para o é meu de filha, é de, é de, de família, né? Tá? Esse negócio da cura, eu não foi feito, é, meu conhecimento não foi por, por lápis nem computador, não. É pela natureza, tá? É um, um, um que a natureza pede para mim fazer, eu tenho que fazer. Respeito, eu e respeito a natureza, sabe? Os remédios que tem, tem que saber como é a dosagem, porque também não pode chegar qualquer pessoa pegando um remédio, qualquer tipo de remédio e vai tomando, não. Há muitos anos atrás, eu li que a, a Organização Mundial de Saúde estava considerando positivo que, pegasse as pessoas da comunidade que tem um certo trato com as plantas medicinais ou com os cuidados com a saúde, e dar cursos a essas pessoas para fazer o que a Organização Mundial de Saúde chamou de Agentes de Saúde. A gente fazia contato com as associações camonesas que indicassem as pessoas para virem. Essas pessoas viam, passavam um fim de semana aqui só estudando práticas de, de terapia, como hidroterapia, geoterapia, fitoterapia, etc. Né? E, uma certa vez, eu convidei uma enfermeira, e essa enfermeira, sabia fazer essa prática, ela era uma estrangeira e ela aprendeu com os índios hop dos Estados Unidos. Essa mulher ensinou aqui e neste grupo, nessa vez que teve, o Santinho estava presente. E ele aprendeu e, poxa, ele achou muito legal e ele vem praticando isso e vem... É uma coisa muito legal para fazer limpeza de ouvido. Eu, por exemplo, de vez em quando vou lá e peço para ele fazer e eu é, sou paciente dele nesse, nesse trabalho. Só saio daqui agora quando eu morrer. Eu quero ensinar os adolescentes de escola, adultos que não conhecem o que é a planta, eu estou aqui para ensinar, tá, neném? Esse trabalho é essencial, esse trabalho é maravilhoso, né? É, e ele é realmente bastante dedicado. Todo o trabalho do outro com as outras pessoas também que participam, marquinhos, etc., né? É um trabalho muito recomendável, né? Porque eles estão é, plantando, eles estão é, fazendo mudas de plantas nativas, Plantas que têm sido destruídas por incêndios, entendeu? Trabalho fenomenal esse trabalho. Nós mais novos não sabemos respeitar ou até aproveitar esse conhecimento. Hoje em dia com a tecnologia toda que existe muito menos a gente às vezes dá valor para essas coisas. Mas tem certas coisas que ele aprendeu já com gente mais antiga ainda e que ele está difundindo isso também. Aquelas pessoas que é, tem o aval da sociedade para praticar medicina, porque estudaram na academia, é, elas precisam olhar com uma certa humildade essa utilização das plantas medicinais, porque trata-se de uma coisa muito antiga, muito mais antiga do que o conhecimento acadêmico.